Olá, eu sou a Maria do blog Lover Maria e no outro dia já há algum tempinho publiquei essa foto e vocês perguntaram-me como é que eu fiz, como é que eu criei aqueles rastros de luz e esta foto é bastante fácil de fazer se vocês tiverem pessoas com vocês, mas eu vou-vos ensinar a fazer sozinhos e é isso, se vocês quiserem ver como é que eu criei esta foto, que foi um conjunto de três fotos é só continuar a ver e espero que gostem Ok, a primeira coisa que nós precisamos fazer é de criar a nossa foto base. Como eu vos tinha dito, se vocês tiverem várias pessoas é muito mais fácil porque vocês conseguem ficar quietos. Tem uma primeira pessoa a fazer-vos os rastros de luz à vossa volta e tem outra pessoa para tirar a foto ou tem vocês um comando. Mas se vocês estiverem sozinhos, vocês precisam tirar uma foto base em que vocês estão quietos, sem qualquer tipo de movimento, e depois sair do ecrã e tirar as fotos do rastro de luz, eu usei apenas uma foto de base e depois mais duas fotos extra com os rastros de luz. Para a primeira foto eu desliguei as luzes e uh, fechei as persianas e eu estou rosa porque utilizei um filtro de cor por cima do flash do meu telemóvel e eu vou-vos mostrar. Eu tenho estas tirinhas de acetato e vocês podem arranjar estas coisinhas, estes acetatos em qualquer lado, por exemplo, uh, roçados. Existem reboçados que têm esta cor, vocês podem limpar assim um do reboçado e ficar com isso para tirar fotografias. E agora o que vocês precisam é escolher uma cor, eu neste caso escolhi a cor rosa, esta, que é mesmo de gira. E o que vocês precisam de fazer é encontrar o vosso flash, que neste caso o meu está aqui, e colocar com fita cola por cima do flash. E é tão simples quanto isso, depois só precisam de apontar essa luz, Já as percianas, fechar a luz colocar estas características se vocês quiserem fazer uma foto mesmo igualzinha à minha. Depois de fazer a minha foto base, o que eu fiz foi fazer a minha foto com, com as luzes assim a rondar-me. E vou-vos deixar aqui as características que vocês têm que colocar na vossa câmera. Vocês devem imaginar, se nós quisermos colocar uh, numa foto uma luz a fazer um movimento, se eu fizer assim um movimento com uma luz, vocês não conseguem apanhar, não veem o rastro de luz a seguir e com a câmera é exatamente assim. mas se nós tirarmos uma foto por um período de tempo maior, por exemplo, 3 segundos, ele já consegue apanhar esse movimento todo da luz e é assim que nós conseguimos fazer esses, esses arrastamentos de luz e é incrível! E agora o que nós precisamos fazer é passar para a edição. Eu vou usar o Photoshop, vocês podem usar o PixArt sem problema nenhum. O que nós queremos fazer é só utilizar camadas e mudar um módulo, vocês sabem mudar o modo no PixArt. Já utilizamos a mudança de modos em outros tutoriais aqui no canal e só precisam de clicar onde diz normal e mudar aí as configurações. Por isso vamos passar para a edição para dar por concluída a nossa foto. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a minha foto base no Photoshop e a seguir, acionei por camadas as fotos adicionais, as fotos dos rastros de luz. O que eu quero fazer agora é que o meu fundo escuro fique quase transparente e para isso nós podemos usar o modo screen ou tela ou o modo lighten e neste caso eu experimentei os vários tipos de modo que poderia usar e sem dúvida que o modo lighten fica muito muito melhor que o modo screen mas experimentem esses dois modos para ver qual fica melhor com a vossa foto Agora o que eu precisei de fazer foi de Clicar no caixa e apagar da minha cara algumas partes do arrasto de luz que eu queria ficasse por trás de mim e não à minha frente. E depois com outra camada também no modo Lighten, arrastei para o onde achei que queria ficar melhor e apaguei também de cima da minha cara as zonas que eu queria ficasse por trás. E como estão a ver é super simples e super rápido. Espero que vocês tenham gostado desta edição, não se esqueçam que podem usar o PixArt, o Photoshop, o Gimp, o pixelar qualquer tipo de editor que vocês tenham. Esta foi a última edição que eu fiz e este foi o último VEDA. E não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para saberem sempre que eu publico um novo vídeo, que agora é todos os dias. Ah! Espero que vocês tenham gostado e vemos nos amanhã.